Eu sou a professora Rita Gonçalves, ministro curso de prestação de contas eleitorais e partidárias pelo Brasil e hoje o meu convite especial é para que você conheça o curso de prestação de contas de partido político que eu acabei de preparar, desembaraçando esse regramento que é tão complicado para alguns, mas que aqui no curso você vai perceber que ele foi preparado de uma forma simples, numa linguagem que vai fazer com que você entenda os dispositivos e sempre trazendo todas as novidades sobre o assunto. Esse curso é dirigido para todos aqueles que atuam nessa área, advogado, contador, dirigente partidário, presidente, tesoureiro, se você analisa contas, se você assessora o promotor, o Ministério Público, se você assessora os juízes... É importante conhecer o regramento em todas as suas minúcias. E é assim que esse curso foi preparado. São videoaulas e centenas de slides que você pode assistir em casa, no trabalho, no celular, da forma como melhor lhe convier. E o mais importante, ao concluí-lo, você estará apto a realizar o seu trabalho com segurança e clareza nas prestações de contas partidárias. Desejo sucesso no seu trabalho e desejo que você conheça o curso o treinamento e me conte depois como é que foi, se ele de fato contribuiu para o seu aprimoramento pessoal e profissional. Um grande beijo, a gente se vê no curso!